Eu sempre me interessei muito por consoles portáteis, porque eles me permitem jogar no lugar que eu quiser e esse tipo de liberdade me atrai muito. Mas a minha plataforma preferida sempre foi o PC, porque mesmo ela não me dando a maior portabilidade do mundo, ela me dá outra liberdade que é igualmente importante. A liberdade das escolhas. Desde o sistema operacional, a como eu vou conseguir os meus jogos e como eu vou configurar os gráficos deles Tudo isso é a minha escolha quando eu tenho um computador O que faz muito sentido porque afinal eu comprei o computador e eu deveria ter a total liberdade de fazer o que eu quiser com ele, né? Então quando o Steam Deck lançou, eu naturalmente fiquei muito interessado A partir desse momento surgiu a opção de ter as duas coisas em uma A flexibilidade de modificação de um computador e a portabilidade de um console de bolso E é claro que eu precisava ver isso mais de perto depois de oito meses de espera, milhares de quilômetros cruzados, ajuda de quatro pessoas diferentes e muito planejamento, eu finalmente tenho um em mãos. E nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar para você o porquê eu passarei por tudo isso de novo. Bem-vindos à minha review do Steam Deck. Eu não tô exagerando quando eu falo que o Steam Deck é o controle mais confortável que eu já segurei na minha vida. E isso fica mais impressionante ainda quando você percebe que tá segurando o console todo nas mãos. E não só ergonomicamente falando, mas todos os inputs aqui são muito bons. Os gatilhos são analógicos, o que é ótimo caso você precise acelerar suavemente em algum jogo, como no caso do SnowRunner. E também a existência do giroscópio que auxilia nos ajustes finos, como para acertar aquele ponto específico com a mira. Mas para mim o input que faz mais diferença no deck definitivamente são os trackpads. É graças à presença deles que eu consigo ser bem mais preciso em jogos em primeira pessoa, comparando com analógicos de controles normais. Quanto aos conectores, o deck tem três: um leitor com micro SD aqui embaixo para expandir o armazenamento uma saída P2 para usar fones de ouvido e um conector USB-C para carregar a bateria. Com hub USB dá para conectar ele na TV e em periféricos como mouse e um HD externo, por exemplo. Basicamente é transformando ele em um console distante. Só que não adianta ser um console distante se ele não tiver desempenho suficiente para rodar os jogos de forma aceitável. E nisso o ShinDeck pode te surpreender. Ele tem um processador com 4 núcleos e 8 threads que chegam até 3.5 GHz. E uma GPU com 8 núcleos de arquitetura RDNA2. Dá pra se dizer que seria equivalente a uma GTX 1050 Ti ou uma RX570, só que com mais eficiência energética, embora seja difícil comparar já que são arquiteturas diferentes. Ele também tem 16GB de RAM LPDDR5 e a minha versão mais barata, de 399 dólares, tem um SSD interno de 64GB e é por isso que eu uso um cartão SD de 256gb para ter espaço suficiente para a maior parte dos meus jogos. Somando isso tudo com a resolução 1280x800 da tela, o Steam Deck tem condições para rodar praticamente qualquer jogo da atualidade na teoria, e isso transforma ele no console portátil e computador para jogos com o melhor custo-benefício do momento. É claro que existem algumas limitações de desempenho e duração da bateria, mas é aí que o Deck surpreende de novo, porque ele tem um sistema operacional Steam OS. O Steam OS que roda no Deck é um sistema operacional baseado em Linux e tem algumas configurações diferenciadas caso você queira, por exemplo, fazer a bateria durar mais. Duas dessas configurações são a trava de FPS e os limitadores de TDP da CPU e da GPU. Eu tenho travado os meus jogos em 45 frames por segundo e estou conseguindo tirar uma média de 2 horas e meia de gameplay longe da tomada. Dependendo das suas configurações e do jogo que for rodar, a duração da bateria pode chegar até 8 horas. Outra configuração que funciona muito bem graças ao sistema é o modo suspensão. Mesmo rodando um game, dá para suspender e retomar da onde você parou quando quiser sem gastar quase nada de bateria nesse meio tempo. E sobre a interface desse sistema, ele tem basicamente dois modos, o game Mode e o Desktop. De fábrica, ele sempre vai iniciar no game, que é basicamente uma interface de videogame, com a biblioteca, a loja, os downloads e todas as configurações que você pode esperar de um console. E para algumas pessoas, esse modo aqui vai ser mais do que o suficiente. Mas caso você queira explorar mais funcionalidades do seu deck, é só segurar o botão Power e ir na opção mudar para a área de trabalho. Aqui você tem todas as funcionalidades de um computador Linux. Dá para instalar qualquer aplicativo compatível com o sistema e com isso até importar eles para o modo game se quiser. Como eu fiz com o meu Discord, o Spotify e o Microsoft Edge, por exemplo. Nesse modo, o deck pode ser uma boa alternativa para um notebook, mas caso você queira mais, pode combinar ele com o um hub USB, como eu falei antes, e transformar o deck em uma ótima alternativa até para um computador de mesa. Até porque se você quiser, pode instalar o um Windows nele e ter acesso a todos os aplicativos feitos para o sistema da Microsoft. Eu ainda não fiz nada disso, mas pode ter certeza que definitivamente quando eu fizer, eu vou compartilhar aqui no canal. O modo desktop do SteamOS abre uma porta para muitas possibilidades. Aqui dá para inclusive instalar jogos de outros lugares, como Origin, Baronet, emuladores e qualquer coisa que você conseguir encontrar. Tá, mas isso significa que o Steam Deck pode rodar qualquer jogo que eu quiser? Bom, não exatamente. A maior parte dos games para PC hoje em dia são desenvolvidos exclusivamente para o Windows, o que é um problema caso seu console de 400 dólares rode o Linux. Felizmente, é aí que entra o Proton. Ele é basicamente uma camada de compatibilidade para rodar os jogos do Windows no Linux, e é graças a ele que a maior parte dos meus jogos favoritos roda no Deck. Mas nem tudo é perfeito. Atualmente, alguns jogos ainda não são compatíveis com o Proton. Caso você queira saber se o seu jogo roda ou não no Linux, eu recomendo o site ProtonDB. Ele classifica os jogos e lá é possível descobrir se determinado jogo vai rodar ou não. A própria Steam faz essa classificação na loja do deck, mas a lista do DB é mais completa. Só que, mesmo que o seu jogo não seja suportado, não quer dizer que ele vai ficar assim para sempre. Isso porque a Valve está sempre trabalhando com os desenvolvedores para cada vez mais jogos se tornarem compatíveis com o Proton. Inclusive um dos meus jogos favoritos, o Daisy, quando eu consegui o meu Steam Deck não tava rodando nele, mas depois de alguns dias os desenvolvedores lançaram uma atualização que tornou ele compatível, o que foi uma surpresa bem vinda pra mim e agora eu consigo jogar o Daisy de boas no meu Steam Deck. No geral, eu tô bem satisfeito com o desempenho do meu deck. E para demonstrar essa capacidade, eu desabilitei o limite de frames para ajudar vocês a se encontrar e a visualizar melhor. Aqui fica os frames por segundo, aqui a porcentagem da bateria e aqui a estimativa de tempo até ela acabar. Se o desempenho é o suficiente ou não, bom, eu vou deixar você descobrir isso. O potencial do Steam Deck é realmente gigante e não é todo dia que acontece algo assim na tecnologia. É praticamente impossível analisar e explorar em um vídeo só algo com tantas possibilidades assim. E é por isso que eu tive que deixar alguns tópicos de fora aqui. Mas tenha em mente que isso é algo que eu vou falar mais em vídeos aqui no futuro eventualmente. Por isso eu recomendo caso você tenha interesse Na leitura que o material da Valve Disponibilizou para as pessoas lerem Eu vou deixar o link na descrição E logicamente é bem legal e bem completo Eu acredito que a conclusão disso tudo É que para as pessoas que quiserem mais fundo O deck é uma ótima opção de computador base Para construir um projeto maior E para as pessoas que quiserem ficar só no básico Não tão básico assim O deck é um ótimo console ficando no game mode Eu só não recomendaria o deck Caso você queira rodar algum jogo específico Que o Proton ainda não suporta Mesmo assim Vale a pena ficar de olho nas atualizações Porque isso pode mudar de um dia para o outro Eu comprei o deck para me aventurar mesmo Fazer modificações e explorar um pouco mais Esse lado da tecnologia que eu nunca fui ainda E de certa forma, assim como jogar em qualquer lugar Essa aventura também é algo que eu sempre quis E o Steam Deck me proporciona isso Eu tô bem animado para aprender mais sobre ele E pode ter certeza que eu vou compartilhar Muito mais coisas sobre isso aqui nesse canal Por enquanto é isso então Obrigado por assistir e a gente se vê nos próximos vídeos Aqui desse canal Até lá